Agora, com os quatro parafusos menores e as arruelas, parafuse a base na parte de baixo do assento. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira!